Ser maldita é ser amaldiçoada. Uma maldição foi lançada nelas, diante do nascimento a maldição de ser quem é do jeitinho que é a maldição de um sistema racista, classista, meritocrata, a maldição de uma sociedade hipócrita, silenciadora e julgadora, obsoleta. Eles só não esperavam que nós tivéssemos a potência que temos, a resistência que temos, esse escudo fluido que nos protege dos ataques ininterruptos do mundo mudo ou surdo, Inerte. Inerte.